Muitas vezes você quer gravar com o seu celular, vou pegar meu celular aqui agora, ó. tá aqui guardado na pochete, e aí o que que acontece? A melhor câmera do celular, tá aqui o celular, ó, é um S20, ele tá aqui atrás, só que quando eu vou me gravar, eu teria que colocar com a câmera frontal, que não tem uma qualidade tão boa. Então, como você faz para se gravar mantendo um bom enquadramento com a câmera de trás? Eu vou mostrar aqui, ó, tem um dispositivo que você compra baratinho na internet eu vou pegar ele aqui ó esse aqui se chama myself é esse símbolo aqui e o nome tá aqui ó deixa eu pegar esse enquadrou aqui ó myself e o que que acontece ele é um espelho que você coloca na tela do computador tem um aplicativo que você baixa e você clicando nesse pontinho aqui ó na tela ele cria um mini vídeo ali que é espelhado nesse espelho e você vê, mesmo estando com a câmera de trás, traseira, te filmando, você fica vendo sem seu enquadramento, eu vou tentar fazer aqui rapidinho, aguenta aí. Vamos, vamos tentar aqui. Então eu vou pegar, vou abrir o aplicativo delegui, de deixa eu destravar o telefone, vou abrir o aplicativo mais MySelf agora, deixa eu pesquisar aqui, mais MySelf já apareceu, Cliquei nele, aí eu vou colocar mais ou menos próximo da câmera aqui o dispositivo. Ele é bem simples de plástico, mas ele resolve. Vou colocar aqui, aí eu vou apertar nesse botãozinho, ó, onde tem o símbolo, e ele já gerou um vídeo. E se vocês notarem, ó, agora eu já estou me vendo aqui, filmando com a câmera de trás. Eu já estou me vendo agora eu só clicar na tela ele já começou a gravar o símbolo de gravação lá e aí eu posso manter meu enquadramento aqui normal ó. tá vendo que maravilha então aí eu fico com a câmera traseira que é a câmera mais potente né que tem uma, uma qualidade bem melhor beleza <música> Tô chegando aqui, tem uma placa ali que o Jaime vai sentir saudade de Sim. lembrar. Luxemburgo, ali ó, a placa ali Muito ó, da hora. Sim. Michael, motorista de aplicativo e vai fazer parte hoje do My Day. Tamo junto, Sim. né, Michael? Tamo junto. Então é isso aí. Da próxima vez que vier, não mais é. aqui, nós estamos na. Santa Catarina, uma novidade ah, pessoal, que lá nós vamos lá abrir um espaço para criança, dar um beijão e com tudo para criança, uhum. e vai criar parte de adulto também, em vez de a gente atender de plástico. plástica.